Boa tarde! Essa é a campanha Paixão de Ler 2013. A gente vai apresentar um evento para vocês chamado Estação Nordeste. E a gente vai mostrar um pouco da música e de poetas nordestinos feitos por jovens artistas cariocas. Vocês estão convidados a embarcar nesse trem da música e da poesia. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam, vigiando pessoas. Não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se encontra como centro de ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. E a cidade não para, a cidade só cresce. O que é de cima sobe que é de baixo desce a cidade não para, a cidade só cresce o que é de cima sobe, o que é de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de uma saída. Ilusórias pessoas de outros lugares. A cidade sua fama vai além dos mares. E no meio da esperteza internacional, a cidade até que não vai tão mal. E a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. Mas a cidade não para, a cidade só cresce. O que é de cima sobe, o que é de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O que é de cima sobe, o que é de baixo desce. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama, enfrentar os urubus. Num dia de sol, Recife acordou. Com a mesma fedentina do dia anterior. de mim Copacabana um dia depois do outro numa casa abandonada numa avenida pelas três da madrugada num barco sem vela aberta nesse mar nesse mar sem rumo certo longe de ti ou bem perto é indiferente meu bem um dia depois do outro ao teu lado ou sem ninguém no mês que vem neste país que me engana ai de mim Copacabana ai de mim quero voar no concorde tomar o vento de assalto numa viagem num salto você olha nos meus olhos e não vê nada, é assim mesmo que eu quero ser olhado, um dia depois do outro talvez no ano passado. É indiferente. Minha vida, tua vida, meu sonho desesperado, nossos filhos, nosso Fusca, nossa boutique na Augusta, o Ford Galaxy, o medo de não ter um Ford Galaxy, o táxi, o bonde, a rua. Meu amor, é indiferente. Minha mãe, teu pai, é a lua nesse país que me engana. Ai de mim, Copacabana. Ai de mim, Copacabana.